Bom dia, meus inscritos queridos do canal do Cícero Ferreira. Hoje eu vim na casa do seu João, da dona Nelly, e de repente eu encontro aqui um pessoal trabalhando. São gente da gente, gente da roça como nós, e eu encontrei aqui um pessoal ferrando cavalo a quente. Já fazia tempo que eu tinha desejo de fazer uma matéria como essa, e eu nunca tive o prazer de conseguir. Hoje, pela graça de Deus, encontro aqui um parceiro trabalhando. Vocês estão vendo, ferrando esse cavalo que tá aqui ao lado. Só esse cavalo que tem ou tem mais? Só esse. Só esse? Você é parente da, do seu João por que parte? Você é neto? Sou neto. Da dona Nelly? Da dona Nelly. Do seu João. Seu nome? Gabriel. Gabriel. Bom, gente, esses dias vocês me cobraram o seguinte: aonde eu gravo? Então, eu tô gravando na cidade de Limeira. Bom, deixa eu ver agora esse rapaz que tá aqui. Qual é o seu nome, meu amigo? Lábio. Flávio. Flávio, aqui tá o Flávio, trabalhando na bigorna, trabalhando com essa ferradura aqui. E ele tava dizendo para mim que eu trabalhar quente. A da fornalha tá aqui, ó. Trabalhar quente. E o teu ajudante, o teu parceiro, o teu sócio, não sei qual é o nome dele. Eu sou, eu sou Gustavo. Gustavo, vocês são daqui mesmo, gente? Não, a gente somos lá de engenheiro. Ah, são de engenheiro coelho. Gente, engenheiro coelho é uma cidadezinha próxima daqui de, de Limeira, viu? Onde eu estou hoje eu sei que vai ter gente aí que vai gostar demais de ver isso porque se eu estou gostando porque vocês também vão gostar, vocês falam a minha língua. É meu pessoal, como vocês gostam dessas matérias Deus me abençoou que hoje fui feliz nessa chegadinha aqui, ainda que eu vim tarde, viu disseram pra mim que eles começaram sete e meia pessoal aqui acorda cedo fornalhazinha ali tá mil por hora Na hora, então na hora. chegou a pessoa encomendou o trabalho de vocês. Vocês vêm chegou, tamo, tamo chegando. depois? Você me passa o telefone, deixa no canal para o pessoal te procurar. Com certeza, alguém vai ver isso. Pelo que eu observei, vocês fazem é, peça por peça e pata por pata, né? Isso. Quer dizer, cada, cada ferradura dessa, você já sabe a pata que vai depois, Sim. né? Sim, porque tem uma marcação aqui, ó. Ô Aline, você que tem fazenda aí em Rondônia, olha que coisa gostosa que eu tô gravando aqui hoje. Sei que você e seu marido gostam muito, né? Um pouquinho tranquilo eles lá para mim não ficar muito perto para não incomodar eles. Às vezes alguém pode dizer assim, ah, tá judiando do cavalo, o cavalo tá sofrendo Aí eu pergunto pra esse rapaz que tá aqui agora ferrando Por que o cavalo dá aquelas puladas para trás, que nem eu vi aqui agora? Às vezes é um cavalo que nunca foi ferrado quente, né? Que assusta com a fumaça, tudo é a primeira vez dele, na segunda vez já tá mais tranquilo já Ah, entendi, é, assim como eu entendi, outros entenderão, com certeza Agora tá na hora já de colocar a mesma as peças Qual o nome desse animal que você deu pra ele? Loira. Loira, é. A loira vai ficar toda chique hoje. Esse, você começou esse trabalhar onde? Aqui mesmo? No estado de São Paulo ou você veio de fora? Isso, vim de, vim de fora. Sou mineiro. Ai, é, benção de Deus. Ai, pessoal de Minas Gerais, meus queridos e amados mineiros. Esse aqui é mineirinho também, que nem nós. ó. Cidade que você nasceu? Sou de Porteirinha. Porteirinha, não tive o privilégio de conhecer não. Mas nas minhas andanças eu ainda vou lá, viu? É, muito bom lá, hein? Mas onde que não é bom em Minas? Fala pra mim. Então esse carinho, esse amor que a gente tem por Minas vem de sangue mesmo. E você trabalhava lá, fazia desse trabalho lá. E por que, que você veio acabar parando aqui na nossa região? Ah, meio que mais serviço. né? Quer dizer, esse tipo de trabalho aqui, é que nem você está fazendo a quente. É a primeira vez que eu vejo mesmo, igual eu falei pra você aquela hora. É... Você é um dos poucos ou talvez o único que faz? Não, tem bastante. Ah, tem bastante? Tem bastante. Isso aí eu vou perguntar a título de curiosidade. Você cobra por pata? ou você cobra no montante? Chega Não, e fala é tanto. Cobra tudo no... Fechado. Ah, fechado, né? Dá um valor e a pessoa vai e fecha com você. Vamos um já está... Dá um, dá um trato mesmo, só falta depois pintar, né? Botar a cor de rosinha nela. Aí o capricho na vida é tudo, né? Qual o nome dessa ferramenta que você está usando? Que é o jacaré. Esse outro aqui, ela está com a pata em cima, vocês também têm um nome para ele? Pedestal. Pedestal. Bom, esse aí é uma, é. uma grossa ou uma lima, uma lima, né? Uma grossa. Uma grosa mesmo. Mas fica bonito o trabalho, hein? Eu falei de pintar, brinquei com vocês agora, mas dá para pintar mesmo, gente. O rapaz é caprichoso, olha lá. Tem uma ali pronta, que belezinha que ficou. Aí pessoal, é só encomendar o trabalho dos meninos aí, chamar eles para fazer um trabalho aí no sítio de vocês, nas fazendas. Eu vou deixar o telefone no final do link para vocês. No final do vídeo, para vocês entrarem em contato com eles, tá bom? Que é bom a gente quer é perto da gente, né? Um bom trabalho desse, com certeza vocês vão se interessar. É, Muito bem Pessoal de Ipuyuna A terra do carreiro Vocês podem entrar em acordo aqui com eles Eles são de engenheiro coelho, estado de São Paulo Viu gente Tá certo, Flávio Mendes Tá marcado aqui embaixo, ó Tomé Ferreiro Casqueamento e ferrageamento Pessoal Tá o telefone deles aqui, ó Um vivo, um claro Tá certo DDD19 Muito bem gente Está marcado aqui também, doma de equinos e moares. tá vendo que beleza? Então vamos lá, vamos continuar no registro aqui. Ó. E você sabe que o certo é pegar cedo mesmo, porque daí o sol tá mais... Melhorzinho, tá mais fresco do que pegar muito tarde, porque esse calor para trabalhar sempre fica difícil. Vocês são parentes ou só são amigos? Não, a gente só somos amigos. É, mas tem amigo que é melhor que parente. Essa é a grande verdade, eu sempre falo isso Tem amigos que é melhor que parentes chegar a fazer conta dessa por dia, gente? 10, 12. não sei se seria bom falar valores aqui. Melhor que a pessoa ligue pra vocês, né? Porque senão algum concorrente pode ver <risos> e ouvir. Você já sabe como é que funciona, né? Melhor deixar que você fale pra quem te ligar, né não? Opa! Tem preço bom. Gente, uma coisa eu falo pra vocês. O rapaz tá molhadinho aqui e não parou até agora como vocês estão vendo, hein? Significa que eles não vão chegar aí para fazer o trabalho e ficar perdendo o tempo de vocês e o deles também. Eu hoje volto a falar: Deus me abençoe em ter vindo aqui, porque essa aqui para mim, não achei que eu fosse gravar lá em Minas. Que achado, hein? lá o esmalte lá pra nós. <risos> Madalena chegou aqui agora do meu lado. Tô brincando com ela. Bom dia, rapaz. oi pra mim. Esse aqui a gente chega e ele gosta de... Olha é de... ah lá. Olha ah, é o, o Sansão aqui, já vem chegando. Tontão, era o, é... tontão, tontão morreu, né? Tontão morreu faz tempo. Tontão, tontão era esse é só. Aqui, ó. É um né? é só um é. Então, vou lá, é, tá tá só. Tá é. Você é Isso aí. Oi menina, tá me conhecendo? É pessoal. Vocês não repararam? Tá um pouquinho escuro, viu? É porque nós estamos no contrasol, mas é o mesmo trabalho que ele fez na outra pata. Tá fazendo nessa aqui também. Tá no escuro. Nesse caso é chegou é para todos nós. trabalho que você está fazendo aí logicamente vai, vai é, ter um tempo de, que, que, que essas ferraduras fica na pata do animal né e logicamente isso é pelo, pelo tempo também que ele vai andar pelo lugar que ele vai pisar se é asfalto se é pedra né isso mas assim, uma média de quanto tempo demora para fazer outra troca dessa é 35 40 dias tem gente que deixa mais tem gente que deixa menos mas o normal mesmo é igual a unha né você tem que estar tá sempre mantendo a, o, a, tipo, o, o, o tamanho do casco certo, o aprumo dele, né? Porque se ele deixar muito grande, vai começar a prejudicar aqui boleto, tendão. Então não dá certo. Tem que tirar no tamanho certo e manter sempre certinho, né? Com o tipo aprumo do animal. Que é o... a, a, porque o na hora pô. que ele vai, ele vai pisar, existe até a forma correta dela ser colocada para ele não pisar torto, né? Isso. E você vê se ele está pisando torto, já pela, pela prática, é, ou, você, ou você tem um molde, alguma coisa assim? Tem, tem muita gente que usa, que usa o, o compasso, tem muita gente que usa, Outro vai mais no olho, vai tudo assim. De ser vai na costume. experiência, né? É. Aqui ó, sempre que queimar, tem que sempre tá tirando a pressão da sola, colocar a ferradura, nunca tá apoiada no casco. e Às vezes pisa numa, numa pedra, o animal começa a sentir, é porque vai pegar o ferro naquela parte que você acabou de tirar, Isso. né? Isso. Esses pregos vocês compram pronto ou vocês fazem Compra ele? Pronto. Antigamente tinha que ser moldado, um por um? É, os pregos já mais sempre veio pronto, né? Agora a ferradura não. A ferradura, umas faz na hora, outras vem pronta. Ah, agora eu percebi, isso é igual a madeira. Se você estiver colocando errado, você tem que parar, tirar, né? É, tem a guia certa. É para a a é, pegar do jeito correto, né? para não ir no, no caso para não ir no, no, na pata do animal né isso Rapaz, mas isso aí quantos centímetros tem até alcançar ah, aqui a parede do casco varia muito do cavalo né ah. tem um cavalo que tem quase um centímetro de parede de casco tem um cavalo que não tem muito isso aí você tem que bater sempre no casco tirando fora a linha branca né é, graças a Deus que para cada profissão Deus tem as pessoas certas né Isso o nome correto de todo esse trabalho, de todo esse processo que você está fazendo qual é? Ferrajamento. Ferrajamento. Isso. Pode pular. Você trabalha com isso há quantos anos já? Ah, já está com uns 10 anos. E vocês estão juntos há uns 10 anos também? Vocês... Não, ele estão tá junto comigo aí tem uns 3, 4 anos já. Se conhecer aqui? Isso. Você veio de Minas e você é daqui? Não. Daqui, ah, você já é daqui e esse aqui é mineirinho. Não perdeu o sotaque até hoje, né? <risos> é. E nessas minhas andanças aí, por causa do, do, dos meus vídeos, eu com certeza vou conhecer aquela região, se Deus quiser. Pelo visto, tá pronto? Só montar e passear. Só montar e passear. Ei, garotona, ganhou um jogão de... Erradura nova. O outro não vai então? O outro já foi já. Ah, esse foi o primeiro. Primeiro. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Queria registrar mais alguma coisa aqui? Não, tranquilo. Bom, então eu já mostrei. Do serviço. Já mostrei o telefone, o telefone de vocês. Terminaram o serviço. A fornalinha vai desfriar aqui, hora? Vai um tempinho, né? Ah, daqui a pouco ela tá. Esquenta ela de novo. Bom gente, vai foi um prazer. Voltar. Foi um prazer é, registrar vocês trabalhando. Eu consegui, graças a Deus, ainda pegar uma boa parte do trabalho. E vou colocar no canal. Eu espero que as pessoas gostem. Espero que as pessoas entrem em contato com vocês, viu? Que vocês sejam abençoados no trabalho como vocês são. Tá certo? Obrigado. Dá um tchauzinho aqui pra nós. Muito obrigado. Pessoal, eu estou voltando aqui para mais uma gravação Que é o seguinte, o animal está gripado Ele está preparando para Aplicar um, um antibiótico coisa nessa linha O rapaz então não entende só de fazer ferradura não Também entende de aplicação, tá vendo? E o dono do animal tá aqui ó. Então a confiança está sendo dele Para com ele, já como, como já conhece Sabe que pode Deixar o rapaz aplicar tranquilamente Essa gripe é, é que você está falando que está tá nos dois então? Uhum, nos um, dois. Vai no pescoço isso aí, Flávio? No pescoço, na vida. Tem o lado certo? Não, né? Não, não. Fazer mais vinte aí, são quarenta. Cadê da outra aí que já tá? Tem contato aqui. Eu estava conversando com ele, gente, ele é de Porteirinha, Minas Gerais. Eu não sei se eu registrei ali conversando com ele, mas ele é de Porteirinha, Minas Gerais, viu? Tá, mais um dos nossos que está aqui, nós encontramos aqui no estado de São Paulo, trabalhando aqui com esse pessoal. E isso aqui, como ele já falou, da nossa região mesmo, você é onde? Não, ele é lá de Minas, eu sou daqui. Não, você é aqui? Não, eu sou nascido... lá Limeira, Limeira mesmo? Limeira mesmo. Família qual que é a sua? A minha é do Silva, Amaral, Pereira. Ah, não tive o privilégio de conhecer ainda não. Ou mais aqui mesmo. A minha família lá em Minas é Barbosa. Nossa. São os Barbosa, mas é tudo Itaiobeiras. Nossa, lá é muito conhecida a família Mendes, né? Todo mundo é... Mendes. O nome é Flávio Mendes. É, esse dia eu fui para uma pequena cidade chamada Cabo Verde. Tive o privilégio de conhecer uma família chamada Reis, família abençoada. Esse carinho para o animal veio é, de seus pais, veio por uma necessidade. Veio de berço, já de família, né? Família, né? O animal, ele, uma vez que você pega carinho no animal, é brincadeira. A gente trata assim com um amor muito grande, né? Esse já foi na primeira, hein? Beleza. Ela já é mais arredia, né? Tá falando do seu avô, foi um prazer saber que você herdou esse, esse amor por, por animais, porque hoje em dia, meu irmão, esses jovem que eu tô vendo aí. Uhum. Não nada com nada. Não. Mas ainda tem muitos parceiros nossos nessa terra. Não? Pronto. Foi feito um tratamento aí. Antibiótico. Antibiótico, né? Que foi aplicado neles? Isso.